Olá, aqui é a Daniele Schmitz. Vamos aprender agora quais são as recomendações de acessibilidade para a criação de tabelas. Recomenda-se utilizar tabelas somente para dados tabulares, que apresentam relação entre linhas e colunas. Inserir tabelas simples. Evitar mesclar ou dividir células. Não deixar células em branco. Especificar as linhas de título, né, as linhas de cabeçalho, para identificar o que, que é título e o que, que é dado. E fazendo isso, se a tabela é grande, né, ultrapassa a página, os títulos vão se repetir em todas elas. E inserir legenda. Vamos agora ver na prática como aplicar essas recomendações de acessibilidade em uma tabela. Nós estamos com o programa LibreOffice Writer aberto. Antes de inserir a tabela, vou mostrar para vocês como configurar e quando eu insiro a tabela, já insira o espaço da legenda. Então, nós vamos primeiro em Ferramentas, no menu Ferramentas, Opções abriu uma janela na tela, nós vamos em LibreOffice Writer, auto-legendas, clique em auto-legendas, adicionar legenda automaticamente ao inserir, vamos marcar a opção tabela, o que eu quero que apareça na legenda? Eu quero que apareça tabela, como que eu quero a numeração, vou deixar arábico. Tá, então, aqui, se vocês querem a posição da legenda em cima ou embaixo, como querem o separador, então, aqui, vocês podem alterar essas opções. Também vou deixar marcado que, quando eu inserir figura, eu quero que apareça a legenda figura. Vou clicar em OK para confirmar, aplicar e OK. Agora nós vamos inserir uma tabela. Para inserir tabela, nós sempre vamos pela pelo menu tabela. Inserir tabela. Qual o nome, qual é o título da tabela? A quantidade de alunos com deficiência. Quantas colunas? Vou colocar duas colunas, quatro linhas. Aqui já é uma opção de acessibilidade. Nós temos que sempre marcar essa opção, repetir linhas de título nas novas páginas. Ele vai marcar que a primeira linha, né, a linha de título... Primeira linha é um título e vai repetir esse título em todas as páginas e a tabela passar para as outras páginas. Aqui vocês podem escolher o formato na né, formatação da tabela, vou deixar acadêmico e vou inserir. Então, essa configuração aqui que nós fizemos indo em ferramentas opções quando nós inserimos tabela uma tabela ele já insere a opção para colocar a legenda. A tabela 1 se refere à quantidade de alunos com deficiência. Vou colocar o título, vou preencher a tabela. O que nós fizemos então? Nós já inserimos uma tabela simples, Nós estamos utilizando uma tabela com dados tabulares, porque eles têm relação linha e coluna. Não mesclamos e não dividimos as células. Não deixamos células em branco. Especificamos as linhas de título, né? as linhas de cabeçalho. Ao criar a tabela, nós já marcamos essa opção. Se nós não tivéssemos marcado essa opção, agora nós poderíamos selecionar a tabela, clicar no menu tabela e marcar a opção repetir linhas de cabeçalho nas páginas. E nós inserimos legenda. E nós fomos pela, já deixamos automática essa opção de inserir legenda. Então, está aqui é a nossa tabela.